Essa relação com o universo é tão evoluída que o tempo presente, o tempo passado, não tem muita diferença, né? Sabe, Mãe, como é que explica essas Eu coisas? Falo, como assim? Essa coisa do tempo nosso, né? Eu não sei bem não, viu? Porque minha mãe contava muita história dos, dos tempos antigos, né? Eu ficava só de escutar. Era muita história bonita, né? Passava nos tempos dos escravos que ela dizia. O é Espírito um, é um vento. Você pode entrar se você tiver de pegar um Espírito, se você tiver correndo para pegar, você pega em qualquer lugar. O Maracatu saiu dentro do Canaungá. Foi criado dentro do Canaungá. Então tudo fazia parte. Nós procuramos mostrar às pessoas que a religião afro, ela é a natureza. O chum é essa água que corre no rio, e ançã é esse vento que sopra. A gente joga para ver como é que tá, caminhamento do, do, dos espíritos, como é que a gente vai fazer, dar uma comida, aquele aquilo outro, entendeu? Se precisar de, de matar um carneiro, vai matar para dar comida aquele é sangue que tá pedindo. Se precisar de matar um boi, também. As pessoas brigam muito por conta do nome que dão, né? Mas na realidade é você saber que existe algo sagrado, que não é só a gente, não é só pele, que a gente é pó. Qualquer hora tem uma coisa que rege a natureza, rege o universo e isso tem a ver comigo, contigo, com ele. Essa coisa sagrada, sublime, ela existe e a gente tem que ter reverência, que ela está inclusive dentro de nós mesmos. Meu apito tem, se mentir de jurema A seara tem, acabou que irá sema. Meu apito tem, se mentir de jurema A seara tem, acabou que irá sema Danceu, danceu, dama de paz quem brinca primeiro Pedro Alves Cabral é o rei verdadeiro I uh -huh. Há, há uns dois anos atrás, uma repórter da, da TV Jornal ficou meio assim comigo. entrar estava na cidade, mestre São Leão Coroado, né? Eu digo, é. Eu disse, Quem é o mestre? Ele disse: eu digo, não tenho mestre, não. Digo, Quem é que dizia que sou eu? Eu quero fazer umas, umas perguntas aqui ao senhor, porque. Maracatu, né? Mais antigo. Digo, é. Digo, é. Qual o enredo do Maracatu esse ano? Maracatu. Aí chegou e disse: Maracatu? Eu digo, ué. Mas é que o que é que ele vai apresentar na rua? Maracatu. Quantas alas tem? E o rapaz, só tem uma. Uma só mesmo, só. Qual é? Eu digo, Maracatu. Ele assim... diz, Maracatu, só tem Maracatu? Eu só tem Maracatu. Com quem eu posso falar para obter outra resposta? Eu digo, aquele cidadão que está ali, que era o presidente da comissão de folclórico, pra ela falar com ele. Aí ela chega, olha, só eu vou falar com o mestre ali eu não sei, eu acho que ele não conhece nada, porque tudo que eu perguntei a ele, o enredo do maracatu, o tema do maracatu, ele disse que era maracatu, o enredo era maracatu. Aí ele disse, você quer saber o quê? Ele só quer saber tudo, ele só pôs maracatu. <risos> Aí ela <risos> deu, fechou a câmera, fechou tudo e desapareceu, não apareceu mais. E como é que surgiu o maracatu de Baco Surgiu de meu pa... da... do meu avô, né, que era o marido da minha avó. Né? A de minha avó passou para meu pai. E meu pai passou para mim, morreu, aí minha mãe ficou e entregou para mim. Ela conversava muito comigo, né? ela falava sobre que o maracatu tinha que continuar do jeito que foi deixado, não mudar, não botar negócio de caboclo, essas coisas de, do que é jurema, né? Que a gente somos na não pode ter jurema, e não deixar assim. assim Ninguém levava boneca, não deixasse no museu. Aí se eu não pudesse, eu morresse, eu entregasse ao meu filho Jumar. Não, tem um dentro do Recife que quando sai, sai com garrafa de pitu, sai com aquela festa aquela de, de homem da rua, né, que é o, o Exu, né, que a gente não gosta nem de falar assim. Sai com isso, mas isso aí não é coisa boa, não. A gente deixa isso para o terreiro. No momento que a gente está no terreiro, então vai louvar aqueles espíritos, né? Não pode estar tá louvando ele na rua, não, porque ele não pode mesmo. Fala muita coisa errada. Muito maracatu fala muito errado. Aquilo que a gente não pode fazer dentro do candomé, faz na rua. E aquilo que o candomé não pode fazer na rua, faz dentro do ilê. O ilê que eu digo é a casa do santo. Maracatu é esse maracatu que eu estou aqui. Que eu entro aqui no meu peji, que eu faço o meu ritual, que eu entro aqui no meu peji, que eu faço o meu ritual nos pés da minha inação, que dou minha obrigação, que bota esses dois bombos, esses três bombos para aqui, que dou a obrigação deles, quatro da frente, né? É os grandes, que dou a obrigação deles que eles comem por tudinho, que dou a obrigação deles que faça o meu ritual e que pego toda a carne da obrigação, toda a carne da obrigação, bota tudo para meus batuqueiros comer. É uma coisa que diferenciou do maracatu. Quando foi fundado todo mundo do maracatu era do candomblé. Mas hoje a maioria do pessoal do maracatu não é de candomblé. Passa cima do maracatu porque gosta, o som o... o baco é envolvente. Eles têm assim como uma coisa simples, é uma brincadeira de carnaval. Então não querem nem saber da religiosidade. Maracatu ele foi criado por africanos, mas é brasileiro. A é não, a é africana. Existe na África. Na África o pessoal faz a E o pessoal que faz a aqui, eu não sei por que eles fazem as coisas por outro lado. O negócio me preocupa muito. Eu vejo a em Urubá, quer dizer o que? os mortos. O cara faz uma Fochet aqui em Pernambuco é só pra brincar. Veja que negócio é sério. E é um negócio que vem da religiosidade. É de dentro mesmo. É muito. O vínculo é muito maior do que é o Maracatu. Quando a gente sai do assim, Maracatu, a gente não tem que dar uma oferta né, os santos. Então, ali já é para afastar aquilo ali. Porque em Maracatu, carnaval, aparecem muitas coisas boas e muitas coisas ruins. É isso mesmo. Então, a gente já deixa o ruim lá preso. E só sai a, as correntes limpa, né? não tenho a menor vergonha de meus ancestrais terem sido escravos. Vergonha deveriam ter que escravizá-los. As pessoas hoje em dia, eu sou descendente de francês, mas não dizem que é descendente de pirata. As pessoas dizem: eu sou descendente de português, mas não dizem que são descendentes de criminosos se é que vão cumprir pena de degredo. O que era cumprir pena de degredo? Era pessoas que lá em Portugal cometeram algum tipo de crime e pagavam esses crimes viajando para essas terras que ainda não explorada, para fazer trabalho para a coroa, para, era, era como um trabalho comunitário hoje. Os negros, eles, eles sempre foram de candomblé. Aí eles armavam assim, um palhão assim, na senzala, e diziam que estava cantando para a da Conceição. Os patrões também eram muito burros. Aí diziam, os negros estão cantando tudo ali em africano. Por ele ter vindo da África, né? Mas eles está cantando, era a toalha do Orixianim. Sua chama, carioa, dará. Aí ele estava cantando assim essas coisas, cantando para Ixu, cantando para algum, e tudo. Então o pessoal dizia que ele estava cantando em urubá, né? cantando em africano, né? Mas ele estava cantando para o santo, embaixo o santo estava comendo. Aonde vai, Dona Isabel vai passear? Oi, buscar um peixe para brincar. Todo mundo era oriundo da seita mesmo, todo mundo vivia da seita, porque né? os escravos aqui todos viram. É como diz na gira, era mesmo. Então o maracatu não podia nascer em outro canto. Naquela época eles pegavam, eles conheciam as pessoas, a negra no caso, e levavam para a igreja para ser coroada dentro da igreja católica. Então ela tinha que ter, ela ser uma rainha mesmo coroada oficialmente, ali no Rosário dos Homens Pretos. A rainha do, do, do maracatu do Bacreda, ela tem que ser negra. O maracatu tem um rei Reamar é a figura de um índio. Que é quem abre os caminhos do Maracatu. E daí saiu essa sequência de coisas, né? O personagem do Maracatu, como todo mundo sabe, né? que é uma corte formada. Só que acompanhando a corte, vem o Batuque, né? A rainha também está lá em cima, na postura dela, mas, é bem, não bem, se não tiver um batuque, não tem, mara, não tem rainha. Aí depois vem a corte, é como é? vem o embaixador, embaixatriz, o príncipe, a princesa, o conde da condesa, que é o que eles faziam, que era a fidalguia da, das cortes, né? Então ele faz, representa. Tem os lanceiros que é quem vem guardando a corte, né? É feito hoje a Dama do Passo. Para ser uma Dama do Passo, geralmente, era uma pessoa ou da mesma idade da rainha ou mais velha, certo? Que não tinha, já tivesse passado pelo ciclo menstrual, não tivesse mais, não tivesse mais relacionamento sexual. Quer dizer, é aquela mulher só no nome, tá entendendo? Porque, você vê... Enquanto no acordo corte normal, a da rainha é uma princesa, né? No Maracatu não, tem que ser a dama do Passo. A dama do Passo, que é uma das coisas mais importantes, porque onde está o segredo do Maracatu? Está na mão dela, que é a Calunga. E toda a Calunga de Maracatu ela tem o nome de uma pessoa, homenageando um ancestral. Nossa, é, é em homenagem à princesa Dona Isabel, tem a outra que é a Dona Clara, a outra é a Dona Herondina, a outra é a Dona Leopoldina, não sei quem, tudo que já foi matéria. E que, a gente da seita, foi matéria, quando passa o outro plano, passa a ser um. Então, é a, a fortificação do Maracatu é aí. É onde você tem que segurar a história da religiosidade, em cima dessas calunas. Tá? Que é com as oferendas que são feitas. O posto estandarte, que também é obrigatório, que é quem vem trazendo o símbolo da agremiação, né? O escudo da agremiação, vem ali na frente, indicando a todo mundo que é ele que vem passando. As baianas representando é, o que? As... As senhoras da corte, né? Umas tem a bem, tem as damas ricas que representam as mulheres dos do senhorzinhos, gente, aquele negócio todo. E tem as outras baianas normais que é que representam o candomblé. Tá certo? Tem uma que chama a dama do buquê, que é que vem com um buquê de flores na mão. Quer dizer, é como se fosse uma, uma fidalga da corte que vinha com um buquê para presentear alguém. Então uma gira em torno disso. Toca então, um... Toca então, um... É porque eu saia. A música faz parte da cultura popular brasileira, faz parte da cultura popular de Pernambuco, da nossa história, do nosso povo, e principalmente dos nossos ancestrais. Então a gente tem esse papel, eu acho mesmo, sabe? De mostrar, mostrar essa música, oportunizar isso que a gente está fazendo aqui no Beco, na comunidade, trocando o coco, mostrando para eles. Eles também tocam samba, eles tocam foché, frevo, ciranda, maracatu... Tocam os, os, os toques de candomblé que a gente passa, que a gente é um terreiro, Dona Oxum, a dona desta casa. Então a gente passa, na realidade, essa, essa, essa riqueza afrodescendente né, que a gente herda. Eu assisti de Coim, que é o presidente da Intercap, ele dizia uma coisa: ele disse, olha, eu, ele disse um dia da, da palestra dele lá na rádio: ele disse, olha, eu, em qualquer lugar que eu vou, eu parabenizo e brigo e luto pela casa Chambá. Eu dou a maior ênfase a casa chambar. E eu sou suspeito até de dizer qualquer coisa, porque sou do chambar. Aí ele explicou por quê. Sabe por que eu, eu, eu, eu brigo e faço qualquer coisa pela casa chambar? Porque eu fui na casa chambar há 22 anos atrás. Dona Severina ainda era viva quando eu fui na casa chambar. Depois voltei na casa chambar, há 22 anos depois, e a casa é do mesmo jeito. O que o chambar procura, logicamente, nós não vamos mantermos tudo que era feito há 50 anos atrás, porque eu ia ter que manter uma casa com a coberta de capim, eu ia ter que manter uma casa com... A gente temos que acompanhar o modernismo de algumas coisas e mudar, até para poder dar às pessoas que vêm nessa casa um ambiente mais confortável. Mas as práticas religiosas do Xambá, a gente continua fazendo o mesmo. Então é uma outra mensagem em que a Xambá gostaria de que as outras nações seguissem, nessa mesma ramificação dela, de é manter as suas tradições como elas vieram do começo. Porque eu acredito que dá mais força ao axé, dá mais força à casa. Porque o que você analisa muitas vezes é o seguinte, a gente sabe que a, a, a, a inovar é bom, mas inovar quando vai tirar a sua questão original, não. Eu acho que a mudança no, no, no Leão Curuado foi muito pouca. Ah, eu porque Luiz era aquela pessoa que aqui em mim era considerado um Olo, que é a autoridade máxima no, na religião nossa, né? O pessoal nagô. E ele sempre vem mantendo aquela aquela atividade séria, que a coisa dele era assim, aquele negócio, eu acho que ele era assim, eu procuro até ser igual a ele. Tá Porque ele tinha acima de tudo o, o, a, o envolvimento da, do maracatu com a religiosidade. Eu acho até que seja até o único maracatu que vem segurando a história hoje, dentro da, daquele que foi de onde nasceu, é o leão coroado. É tanto que eu digo, eu digo a todo mundo que eu não sou mestre, posso ser mestre em outro maracatu, mas no leão coroado eu não sou mestre, porque eu não posso mudar. Mestre pode mudar o que quer, fazer o que quer, certo? Então no leão coroado eu não posso mudar, tenho que manter aquilo que eu peguei, então por isso que eu não digo a ninguém que sou mestre do meu coronel. sou presidente. Esse foguete, a gente percebe que essa brincadeira, ela se fortalece muito com o axé do orixá, com o axé de mãe preta, segurando, e isso a gente tem aqui, que a gente é um terreiro também, a gente é do santo, tem essa ação afirmativa, acredita que esse axé, é... com toda a intolerância, porque você botar tambor de madrugada na rua, é bronca em qualquer lugar. Assim aqui também é. só. Deus e os orixás sabem o tempo que o povo levou, o sofrimento que levou para poder garantir né, na cultura, na formação, na resistência, o som dos tambores né, na rua. Mas assim, então a gente já faz essa, essa brincadeira, a gente já faz esse, esse, esse, esse encontro. É uma sambada de coco E essa história vem do século passado, vem com os nossos avós, vem da aldeia de Paratype Paulista. A Zabumba que a gente toca tem mais de 150 anos. Meu maracatu só toca pessoas da isso aqui, ó Comunidade. Eu vivia preocupada com esses meninos que viviam na rua, não era menino de rua, é menino que vive na rua. E eu, como eu chegar, eles não sabiam, eu tinha muito medo, porque esses meninos de 15 anos, cada braço desse tamanho, né? Menino tudo forte, já com duas, três pistolas de lado. Como é que eu chegava nesse menino? Eu tinha medo. Eu disse, já sei, quando o maracatu começa a tocar, eles começam a encostar. Foi aí que eu visguei eles. De uma vez que eu visguei ele, aí eu vou zelar, né? Eu vou ter que segurar eles aqui. Eu não solto. E eles por aí estão trazendo o quê? Inglês, francês, que eles pagam 300 reais, 400, 500. Ou então, um paga em dólar, né? Ou em euros, paga ele para tocar no maracatu. Porque o estrangeiro vem lá, ele quer aparecer no maracatu. Quer dizer, eu toquei no maracatu no Brasil. Mas não é assim não, filho. Meu povo que treina o ano todinho. Se eu botar um, um, um estrangeiro para tocar numa faia dessa, esse aqui vai ter que ficar encostado, esse vai ficar encostado, ou esse daqui. Eles vão gostar? Ele vai gostar? Ele não vai gostar não. Eu quero que está acontecendo como é ela Maracatu. Tô... Se ela não quiser, outro esquece. Eu não quero, não. Eu não quero nenhum tocando meu maracatu. Não, hoje no carnaval.. Ah, os maracatuis vivem uma certa concorrência, uma disputa entre eles. A Avelina, por exemplo, é onde se concretiza essa competição entre os maracatuis. O que a senhora acha dessa competição dos de maracatuis nesse Recife? Eu não acho de acordo, não. Porque a gente deve ser o quê? Unido, né? Não tem esse negócio de disputar da ganhar a, como é, a ponto, né? Porque eu fui convidada. Eu me escrevi, mas só que a gente não vai participar. Porque eles querem o quê? Botar muita coisa na frente do maracatu e a gente não aceita. Eles botam santo, vestido trajado de santo, essas coisas, AB. Nós não vamos botar, aí não vou aceitar. Aceito sim, apresentar, cantar, em casa brincar, mas do jeito não. você Para segurar a sua tradição, você tem que se abster de, de concursos, dessas coisas todas, porque é onde você é incentivado a mudar. Tá certo? Por, por motivos dele mesmo, de querer fazer a cultura do jeito que eles querem fazer. Ele incentiva a mudar, né? A inserir coisas que não são compatíveis com, com as suas agremiações nada, e vai acabando. Como é que você consegue juntar tantas pessoas em volta? disso? Eu sou muito querida, graças a Deus. Eu chamo vem. E você sabe, quando a graniação tá na alta, não precisa nem você chamar, eles chegam. Mas isso é por causa do... do... Da alta do Maragatú, da alta do qualquer Guaquebroco, eles chegam. Porque uma coisa que a gente viu, assim, a gente estava conversando com o Afonso, e tal, mesmo o, o, o, o, o Estrela eles, eles são um pouco contra a participação do Maragatúzinho. Hum, é, a é atenção, exato. Também, né? E você, na verdade, é melhor, né? Eu gosto, eu gosto de competição, disso. gosto. Eu Competição é competição é um estímulo para as pessoas que saem do maracatu, até para a própria braneação, é um estímulo. Você saber que você é o melhor, você não gosta não de ser o melhor, não? Só tem a gente. Os rapazes você só quer ver os três. Estrela, Brilhante, e Encanto da Alegria e Porto Rico. Qual estrela é brilhante? É o daqui de cima. Do Pinho. do Pinho. Só quer ver os três, o pessoal, só fala nos três. Só falar nos dois, né? Agora é só falar nos três, que chegou, o menininho chegou, tá incomodando pra caramba. Um encanto, filho, um encanto da alegria, a criancinha de sete anos. O nosso baque, eles dizem que são baque virado, né? mas eles não estão com baque virado. Tem isso aí. Eles querem, ser, eles querem ser assim, melhor do que os outros maracatu. Não, ninguém é melhor do que ninguém. Né? Eu tenho minha, meu maracatu, porque tem um baque melhor do que o dele, mas eu não posso dizer, não vou rebaixar ele, querer ser melhor, me apresentar, porque eu sou rainha, aí eu vou ser melhor, dizer, porque eu sou rainha, eu vou o quê? Me exibir, porque eu sou rainha? Não, eu acho que nós somos igual nós devemos o quê? Ser unidos, entendeu? Porque na união tem tudo, na desunião tem o quê? Tem nada. Muitas vezes você faz 100 anos uma sambada e depois ela se acaba. Porque você não deixou a memória, não deixou o Jesus. Às vezes a condição seguinte é adversa, como foi já da nossa tempo, né? De, de, de, de ter estado. Né, político de dizer que era proibido e passou muito tempo sem fazer, ou fazendo a clandestinidade e tal. Então assim, tem que ter a memória, eu acho que a cultura popular ela precisa, ela merece, tá entendendo? Ela tem que ter a memória, não só oral, eu acho oral importante fundamental para sua resistência, para sua identidade, mas hoje ela não é mais proibida não, hoje ela pode mostrar sua cara, hoje a lei mesmo que era proibida por lei, a polícia entrava, saqueava os terreiros, botava, né? No porão do Palácio do Campo das Princesas como tá cheio hoje não. Hoje a gente tem que ter a memória para passar para os nossos filhos, nossos netos, integrar todo mundo.